Fala galerinha, e aí? Tudo bem? Bom, Paulo Souza falando do blog Dicas e Tutoriais Marca Digital. Hoje eu vou trazer uma dica bem legal aqui para vocês a pedido de um dos meus inscritos no canal aí. Ele pediu para que eu fizesse um vídeo ensinando como traduzir PDF no celular. Porque eu já ensinei como traduz um PDF no computador, né, no PC. E ele me fez esse pedido para que eu trouxesse um vídeo aí de como tá traduzindo um PDF pelo celular, tá? E eu vou fazer esse vídeo aqui dedicando a ele e para outras pessoas também aí do canal que precisarem poder estar tá também utilizando essa técnica. Bom, como vocês podem ver, eu tô aqui na Google Play, né, que todo celular geralmente Android tem a Google Play. No no iPhone, eu não sei como vocês podem estar fazendo isso até mesmo porque eu não utilizo do iPhone, eu utilizo Android, tá? Então, eu me perdoem aí se alguém tiver usando o iOS aí, eu não sei se vai funcionar essa técnica. Vocês podem estar tentando, mas eu não dou a certeza, ok? Então, vamos lá. Eu tô aqui na Google Play. Vocês podem estar tá pesquisando aí na Google Play com PDF, como vocês podem ver aí na tela do, do PCI PDF. E vocês vão vir até esse aplicativo aqui, ó. Conver, conversou PDF aqui, tá? Eu vou clicar aqui. Eu posso estar tá deixando esse link aqui no, na descrição aí para vocês. Vocês podem estar tá colocando, vai instalar vai vir aqui clicar em instalar e ele vai ser redirecionado -re aí para o seu telefone, no caso se tiver com a mesma conta no PC e no smartphone a mesma conta da Google Play, ele vai estar tá instalando no seu celular. E antes de eu continuar aqui, eu peço para que vocês deixem aquele like aí no vídeo para ajudar o canal, se inscrevam no canal, dê aquele curtir, tá? Ativa o sino para sempre quando tá chegando vídeo novo aí, toda quarta-feira, vocês estarem recebendo de primeira mão aí. Ajude o canal aí pra gente estar tá podendo ajudar uns aos outros vamos Então vamos lá. Vocês vão clicar em instalar e ele vai instalar no telefone de vocês. Como vocês podem ver aqui, este app é compatível com todos os meus dispositivos que eu tenho a Google Play, tá? o Play Store aqui. Eu vou abrir aqui um, um gravador de tela aqui do meu celular. Eu vou minimizar aqui. E vou abrir aqui também uma mensagem para vocês, ó. Quanto mais você for capaz de ajudar os outros a ter sucesso, mais sucesso você terá. Gente, eu. Por que, que eu tô abrindo essa, essa mensagemzinha aqui? Porque eu gosto de ajudar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo, vocês podem deixar no comentário que eu vou estar tá olhando e vou estar tá respondendo vocês e no possível sim, eu vou gravar, é, gravar vídeos para estar tá ajudando a vocês, sim, na dúvida de vocês, no percorrer aí do trabalho de vocês, tá? Eu vou deixar essa mensagem aqui, mas o nosso intuito vai ser aqui, nessa telinha aqui, ok? Então vamos lá, aqui está o PDF Converter eu vou clicar em cima aqui para abrir o app, cliquei tá vocês podem estar tá vendo aqui ó ele tá abrindo vou esperar um pouquinho vou fechar essa propaganda aqui ó no x aqui ó vou fechar outra aqui no x também o ruim de aplicativo gratuito são isso são as propagandas mas nada que vai influenciar a gente aí a tá prejudicando a gente então vamos lá como vocês podem ver, tem dois, dois textos aqui que eu já fui testando para poder ver o que, que dava certo e o que, que não dava. E eu consegui. E eu vou mostrar para vocês. Eu vou clicar aqui no maisinho. Como vocês podem ver, já apareceu dois documentos meu aqui. tá? Vocês vão vir aqui em mais. Ele vai abrir algumas contas aí de vocês. né? As contas que vocês têm que haja. O documento que vocês querem. vocês vão estar selecionando essa conta. Para poder buscar o documento de vocês. Tá. Eu vou voltar. E como vocês podem ver. ó, Tem aqui. Esse, esse PDF aqui. E esse aqui. Esse aqui está em português. Eu passei. Tentei. Estava tentando passar ele para inglês. Esse está em inglês. E eu tentei passar ele para português. O que, que eu vou fazer. Eu vou clicar nesse aqui. Que está em inglês. Vou vir aqui em documento de texto. Como vocês podem ver, documento de texto. Eu vou colocar aqui traduzido. Eu vou botar traduzido 2, que é para vocês entenderem aqui que foi o que eu traduzi, ok? Vou clicar em OK. Vocês podem estar colocando aí o nome que vocês desejam no documento de vocês então vamos lá, Tradu... porque aqui ó, tinha um traduzido aqui já tá, aí traduzido dois está upando agora ele tá convertendo e vai baixar baixou eu vou clicar em cima dele e vou vir aqui ó, prever eu poderia vir ao, é, já direto aqui porque eu tenho esse aplicativo de traduzir aqui tá, eu não, mas eu não vou ensinar por aqui pra vocês não porque caso vocês não tenham, vocês vão ficar perdidos aí sem saber o que fazer. Então eu vou clicar em Prever. E vou clicar para abrir com o Chrome. Está carregando. Como vocês podem ver, ele está todo em inglês. E o Chrome ele me dá... A sugestões de estar tá traduzindo ele para português. Então, aqui como vocês podem ver, já está para português. E ele já traduziu. E, o, e vou abrir o Word. Se vocês não tiverem o Word, vocês vão vir aqui na Google Play também. E só colocar aqui, ó. O Word. E vão baixar o Word aqui, tá? Vou deixar o do Word e o do PDF aí na descrição para vocês estarem baixando, ok? Então, vamos voltar lá. Vou minimizar aqui para vocês enxergarem melhor. Vou clicar aqui no Word. Ele vai abrir. Vou clicar em mais novo, clicar aqui no documento em branco. Como vocês podem ver aqui, tá piscando aqui a setinha. Eu vou colar o texto aqui, Eu Vou pressionar aqui no celular e com, pressionei, né, segurei e soltei. Agora eu vou clicar ne nesse nessa pastinha aqui, ó, nessa telinha aqui, onde vocês podem estar tá vendo o mouse mexendo aqui, ó. Eu vou clicar aqui e ele vai colar o texto aqui, como vocês podem ver. Deixa eu voltar aqui tirar aqui para vocês enxergarem aqui melhor coisa. Aqui para sair essa parte ali. Pronto. Aí, como agora eu vou tirar desse aqui. Como vocês podem ver, tá tudo aqui traduzido meu pdf, vou, vou subir aqui e vou aumentar a tela para vocês verem que está em português como construir sua marca, ó, como vocês podem ver, ó, kit de inicialização de negócios na internet o um índice, tudo aqui, ó, então eu vou voltar aqui para vocês verem como é que é em inglês e como é em português, tá, só um minutinho, clico aqui no quadradinho não está gravando aqui, tá gravando, clico aqui no quadradinho, vou vir aqui no Chrome tudo certinho como construir sua marca o instagram o índice introdução, então não tem errada, então galerinha dê aquele like aí no vídeo se gostou se não gostou dê aquele like para ajudar o canal assim mesmo, se inscreva no canal, ative o sino porque toda quarta-feira 8 horas da manhã tem um vídeo novo aí para vocês, uma dica legal para vocês sugestões de vídeo pode deixar no comentário que eu estarei gravando e ajudando vocês a todo o processo do trabalho de vocês as dúvidas que vocês tiverem, lembre-se sempre olhar a descrição dos vídeos, porque eu sempre trago novidade para vocês estarem clicando aí no link e tá conhecendo umas coisas bem legais aí para ajudar no trabalho de vocês pela internet no trabalho em casa, tudo bem? bom, eu fico por aqui, tenha um bom dia uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei o horário que você pode estar assistindo esse vídeo mas que fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima quarta-feira até o próximo vídeo, beijos a todos e até já